E aí galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Mico e estamos hoje aqui com um quadro novo no canal. Vamos fazer a primeira entrevista aqui do canal com Vida Jack. E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Jack, tem o canal Vida Jack no YouTube também. E é nós. galera. Bom, primeiramente eu queria te parabenizar pelos mil inscritos, né, que tá completando aí o primeiro 1K do canal. E queria que tu falasse um pouco como é que é essa sensação, tu imaginou chegar nesse 1K, mil inscritos, assim, mil pessoas, seguidores fiéis, que de fato acompanham o teu canal, não é fantasma ali, não. Cara, foi bem difícil, é uma luta, eu tô dois anos já no YouTube aí, é uma luta, cara, comemorei, assim, desde o zero até o 1K, até os mil inscritos, comemorei, assim, muito, muito mesmo. Pra muitos não é, pô é pouco, né? não é muita coisa, mas pra mim já é uma, uma, uma grande conquista. Eu não tenho o que dizer, tá ligado? Eu fico assim, já é, já é uma vitória pra mim. E agora nós estamos em busca mais, né? Queremos crescer aí no, no YouTube. Fazer essa família vida Jack crescer cada vez mais, né? Jack, conta pra nós aí um pouco sobre o que, que tu faz no teu canal. Como é que... O que que tu faz? Né? A princípio, o que que tu faz no teu canal? Cara, o meu canal surgiu em, em amizade com os amigos. Querer gravar festa, querer gravar rolê queria mostrar um pouco da minha vida, na verdade, comecei mostrando um pouco da minha vida. Depois, automaticamente, comecei a gravar rolê com os amigos, deixar um pouco da história gravada, né? Depois a gente ri, dar uma olhada, dar risada, ter história, né? mostrar para os filhos, né? Tá, mas quando tu começou o teu canal, assim, tu escolheu o nome Vida Jack, já era por isso? Ou foi, tipo, uma inspiração, alguma coisa que surgiu do nada? Assim? Cara, o canal Vida Jack surgiu, eu assisto muito Vida Mítica, né? Exatamente. Mítico Jovem é um cara pra mim fora do cérebro. ele é um cara mais louco que tem no YouTube pra mim. Então eu assisti muito vídeo dele, só que ele é muito foda-se né, ele é solteiro, ele pega mulher, ele é festa, ele é rolê. Sim. E eu tentei fazer um pouco inspirado no, no, no, no canal dele, só que porém eu sou casado, eu tenho família né. Então gravo um pouco a minha vida e filmo rolê com a galera, filmo festa, zoeira. Aí eu tô sabendo também que tu vai fazer uma festa aí de mil inscritos e vai ser uma loucura, conta para nós um pouco sobre isso aí. Cara, a pedida dos inscritos, né? Pediram para nós fazer uma festa para comemorar. Nós vamos estar tá fazendo uma festa aí, uh, dia 1 de dezembro, 1 do 12, a festa para comemorar 1K do canal, 1K de inscritos. E a nossa ideia é cada 1K nós fazer uma festa para comemorar, né? Chamar os inscritos, fazer uma confraternização, né? E nós já estamos vendendo as pulseiras e temos 12 promotores aí na cidade, Passo de Torres e região, vendendo as pulseiras da nossa festa. E conto com todos vocês aí que quiserem participar, quiserem participar da festa, venha, venha fazer essa festa junto com nós. E agora, uma a 2K a próxima festa, já estamos pensando na próxima. Quero ver todo mundo lá na festa então do Jack. É? Todo mundo de camisetinha. Todo mundo tá camisetinha. Top mesmo. Isso. Tá aí, conta pra gente quais é os próximos desafios e planos e objetivos que tu tem agora com o canal, já que já chegou aos mil inscritos, que é uma meta difícil. Então qual é o próximo objetivo? Cara, o próximo objetivo é continuar crescendo, né, bater os 2K, os 3, 4, 5, 10K. O meu sonho acho que é chegar a uns 10K, cara. Chegar a uns 10K já é uma realização, sim, de um grande sonho. Eu estou comemorando até agora 1K, né, então imagina, assim, um sonho bater os 10K pra mais e ser reconhecido na cidade, coisa que eu já tenho um reconhecimento legal, as pessoas me param na rua. Pai, eu conheço o teu canal, eu gosto, eu gosto do teu canal. Ah, eu, onde tem camiseta? Eu quero sim. camiseta e tudo mais, sabe? Eu acho que isso já é um reconhecimento bem legal na cidade. Eu busco patrocínios também para estar tá apoiando e tudo mais. consigo uns patrocínios bem legal. Eu acho que isso aí já, já me já me torna já, já me torna feliz, sabe? Já me torna realizado, ter reconhecimento das pessoas, ter, conseguir patrocínio, conseguir apoio, mesmo sendo um canal tão pequeno, né? Então, o sonho é crescer, cara. O sonho é crescer, ser reconhecido a espalhar outras cidades, outros estados, conseguir mais, patrocínio. conseguir mais patrocínio e crescendo, né? E eu acho que isso aí, sempre com a família Vida Jack, sempre com os amigos, né? Que eu digo, junte-se essa família, né? Sim. Faz a família crescer. É, não, o canal não é só meu, não é só minha vida. O canal passou a ser os amigos, né? A família Vida Jack. Toda uma comunidade. Toda uma comunidade, que eu não filmo só eu agora, os rolê, fomos uhum. os amigos se divertindo na festa. Eu acho que isso é bacana, todo mundo tá abraçando, né? Cara, agora fala um pouco sobre dificuldades, as dificuldades que tu tem no canal. Por exemplo, eu quando comecei, muita gente me criticou, muita gente, até hoje, tem gente que me critica, não acredita, acha que é bobagem, que ah, YouTube é coisa de criança. O que tu acha desse, dessa condição que o YouTube oferece e que a imagem que a gente transmite também? Fala um pouco sobre isso. Cara, isso aí, o YouTube pra mim também foi muito julgado por isso. A coisa de criança tá fazendo vídeo pro youtube que, que vai fazer com isso Tu não vai ganhar nada adolescente adolescente isso e aquilo não tem apoio de ninguém eu não tenho apoio da família e eu fui muito assim eu sou muito impulsivo eu me joguei de cabeça sabe eu comecei não tinha computador eu comprei computador caro já para edição comprei uma câmera cara eu podia ter começado com o celular hoje eu paro para pensar sabe Pô, eu podia ter começado com o celular ver se ia dar certo para depois ter investido mais sabe eu comecei investindo muito pra um retorno zero, que eu Sim. não tô tendo retorno nenhum, não tô ganhando nada com o YouTube, né. Só a satisfação dos amigos, da, dos inscritos, de serem que gostam, que apoiam. E o YouTube é bem difícil, mano. O YouTube não é fácil, não, olha, o cara tem que nascer com troço virado pra lua, assim, cabuna na virado pra lua, ou tem que ser muito bom de humor pra... E tem que ter talento. Tem que ter talento, tem que ter talento. Eu, assim, filmo minha vida, filmo rolê, filmo festa com os amigos, então é uma coisa que o YouTube não recomenda muito. Hoje o YouTube virou coisas para criança, virou conteúdo para criança, virou conteúdo infantil. O YouTube só recomenda vídeos para criança, vídeo... Felipe Neto, é difícil, Lucas Neto, é difícil eles recomendar um vídeo de festa, um vídeo de zoeira, uma... entendeu? Porque vai ter pessoas dançando, rebolando. É politicamente correto. Politicamente Acabou, correto. Então, isso, meu conteúdo, no caso, é um conteúdo bem difícil de crescer, mas devagarinho a gente tá indo. Muitos falaram que eu não ia chegar a lugar nenhum, já tô com um cá, então para mim já é uma grande conquista já. Mas ao mesmo tempo, o teu conteúdo, ele é um, um conteúdo que traz um público muito fiel. Traz. Se for ver, não, não é todo mundo que tem mil inscritos ativo, entendeu? A maioria ela, tem mil inscritos, mas quem assiste é tipo 10, que 20, isso. 30, até 100. No máximo 10% do público total. Cara, hoje eu tenho um público bem fiel mesmo, como tu falou. Uh, e Pra te ver, eu tenho mil inscritos e meus vídeos estão batendo mais, mais do que eu tenho inscritos. Tá Sim. dando mais visualização, então isso aí é muito claro. bom. Tá chegando a mais pessoas que ainda não são inscritos no canal. Estão tentando buscar o que, que falta pra mim conseguir esses inscritos, sabe? Então, é, são um público bem fiel, que ajudam a compartilhar, que dão um like. Então eu devo tudo a eles, cara. Eles, bah, meus inscritos são, são fora do sério. São, são... E quando tu encontra eles assim na rua e os caras te, te abordam, como é que é a situação? Cara, já, já, teve, já teve cenas de querer tirar foto, de me cumprimentar, de, de bah, várias situações, sabe? Isso aí eu acho legal, sabe? Tu é ser reconhecido, né? Tem o Pedro aqui que não para, também gosta de aparecer nos vídeos. Esse é o filho do Jack, pra quem não conhece. Vem, vem, cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, vou te apresentar. Esse aqui é o Pedro. Vem aqui, ó. Esse aqui é o Pedro, é meu filhão. Também é louco pelo YouTube aí, quer muito criar um canal de, de brinquedo, de, de Hot Wheels. Eu é louco pro Hot Wheels. A gente tá pensando né futuramente, quem sabe, né, criar um canal pra é ele aí. pessoal, se inscreve Fala. Se inscreve no canal. É, é isso aí. <risos> Esse é uma figura, cara, essa é uma figura. Ele veio fazendo os vídeos, ele quer fazer, ele quer gravar também, ele quer participar. Sim. É muito legal isso, mas a gente não tenta iludir muito, né? Porque Sim. não é fácil, é difícil. É criança, o privacidade, é desde novo já na internet, é, é. é um outro mundo, né? Tem muita gente vendo os meus vídeos e já estão, tipo, eu já estou esperando as pessoas fazerem vídeo, mas só que eles acham que é fácil, cara. E eu tento alertar, pô, galera, não é fácil, é difícil, não gasta tanto, que nem eu te falei, pô, se eu fosse pensar um pouquinho mais e não teria gasto que eu gastei hoje, sabe? Pô, gastei uma grana legal, achando que ia ter um retorno e, por enquanto, não tô tendo financeiramente, mas só o carinho dos inscritos, das pessoas que gostam, público fiel, que a gente falou, né? Tem um público fiel bem bacana. Agradeço a todos os inscritos aí. Valeu mesmo de coração. Vocês são fora do sério, cara. Fora do sério que, que compartilham os vídeos, que ajudam a divulgar, que deixam um like nos vídeos. É muito, muito bacana isso aí. Eu sei pelo, pela minha experiência no YouTube pelo tempo que eu já tô eu vejo assim, ó, muita gente já chegou em mim e disse assim Ah, ô Miku, me diz aí como é que tem que fazer, é, é fácil criar um canal, não sei o que lá. Eu já fiz vídeos explicando como fazer para ser um youtuber, só que não é bem assim. As pessoas acham que é, pegou a difícil. câmera, foi ali, apertou o botão de gravar, gravou, tá pronto só enviar para a internet. Não é assim. Eles não pensam nas horas que tu passa editando, nas horas que tu passa divulgando, porque tudo vai horas, entendeu? Cara, cara, isso aí é que tu falou, tu falou tudo agora, é horas editando pra te ver. Eu não sou profissional da edição, mas eu tento fazer o possível, eu não, não tenho curso de edição, não tenho é. nada, vou ali, tento, aprendo muito muito no, no próprio YouTube, né, aprendo, então o cara tá sempre aprendendo, né? E não é fácil, cara, é difícil conquistar as pessoas, para agradar as pessoas, tu não agrada todo mundo, né, então é complicado, mas a gente tenta fazer o possível pra, pra as pessoas gostarem, né? O YouTuber, ele acaba sendo uma profissão que meio que agrega tudo, tu acaba... É. Tu, tu é tudo ao mesmo tempo, tu é publicitário, tu é, tu, sei lá, tu, tu tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tu acaba acarretando um excesso de função e que as pessoas não veem isso, elas acham que é só ir ali, gravar e tá pronto. É, é isso aí cara, eu tento gravar de tudo um pouco né, começou mais com a minha vida, hoje eu gravo o rolê, gravo os amigos também, mas eu gravo de tudo um pouco pra tentar agradar vários públicos né. Só não trago um conteúdo infantil, né? Mas o resto a gente tenta agradar todos um, todo, de, todo, de tudo um pouco, assim. É som automotivo, é carro rebaixado, entendeu? Então a gente vai estar colando em vários eventos também para tentar trazer coisas diferentes para o canal. Então convido você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal aí. Nós vamos estar trazendo bastante conteúdo diferente. Vamos estar colando em vários rolê louco aí. E a nossa festa, primeiro de dezembro, vai ser, o bagulho vai ser louco. Vai ser o bagulho vai ser louco. Convido todos vocês a estar comprando a pulseira aí, vamos colar lá, mano, vamos, vamos colar que vai ser, vai ser louco. Vamos estar vendendo camiseta do canal, quem ainda não tem, e vamos vender copo também. Vai ter copo. Vai ter copo também, vai ter copo do canal. E lembrando, galera, que eu já distribuí mais de 70 camisetas. Foi mais de 70 camisetas distribuindo, que eu não vendi, eu dei pra galera, dei pros inscritos, pra ajudar a divulgar e tudo mais, pessoas que gostam do, do canal, sabe? Então, a gente tenta fazer uma divulgação e tenta agradar todo mundo que gosta do canal, né? E aí agora acabou de chegar um amigo nosso aqui, o Rafa, da equipe de Tsunami. Chega aí Rafa, mostra aí o que você trouxe pra nós, olha aí, olha aí, olha aí, você tá aqui do meu lado. Hello, Tess. Vocês lembram dele? Ótimo. <risos> <risos> mostra aí, mostra aí o, o nosso banner aí, pra ver o seu... que, que é, se eu consigo aparecer. E aí galera. E... que a gente Como conseguiu. Deus. Vamos tapar. Aí, aí, ó. Jack. Aí, vamos ver a gente, a gente conseguiu do canal. <tos> Show de bola, bandeirinho para nós divulgando a festa aí. Vai estar tá sempre aí nas festas do canal e tudo mais. Né? É, esconder é. os guri aqui. É. Igual que a gente também gosta de. É os guri, esconder é. os guri. É. Bom, galera, essas aqui são as pulseiras do can... da festa do canal. Tá um preço bem acessível. O Mico vai deixar na descrição aí, meu Instagram. Só mandar um direct lá, chamar lá que a gente vai tá estar vendo as pulseiras para vocês. Quer comprar? Ó, já tem gente querendo comprar a pulseira gente aqui, hein? querendo comprar aqui, ó, enquanto a gente tá gravando. Que festa que é? Pô, festa do canal, cara. Festa pra comemorar um k do canal. Vai querer colar lá. Que vai ser? Dia 1 de dezembro. Ah, não sei. Não, vou comprar. Acho que eu vou estar aqui mesmo. É, tá aí? É. Tá, é, tá então beleza? Já leva, leva, leva. Já leva tudo já. Leva, leva tudo. É, então leva. você pega o dinheiro ali contigo. <risos> Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro papo com o youtuber aí. Vida Jack, quem que é ele? Que pai? Ah, vocês são loucos. Espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo. Se inscreve lá no canal do Brother aí, pra dar aquela força e vem pra essa festa aí que eu vou estar tá lá participando, vou colar lá e vai ser top. Vai ser ó, foda. Bom, é isso aí galera, inscreva no meu canal se ainda não conhece, o Mico vai deixar na descrição do vídeo. inscreva no canal dele também, meu público aí, se inscrevam, conheçam o canal dele, um canal muito bacana aí também. A gente tem uma parceria bem legal, ele vai estar colando na minha festa, então o bagulho vai ser louco. Comprem o ingresso da festa, não tá vocês... Tudo vocês não vão se arrepender, nós vamos estar filmando tudo e o bagulho vai ser muito louco. E rumo agora a 2K, né? Vamos a 2K. É isso aí, valeu. Valeu galera, Abraço. Tá gravando? Tá. Então, assim. 3, 2, 1, ação! 3, 2, 1! Ah, o <risos> que eu fiz aqui? <risos> acho que eu perdi e depois... Achei, errou. Eu fiz merda, eu acho. Um, um ano depois. Dois mil anos depois. Aí, já é... Ah, que bonitinho. Então. Fazer uma história no YouTube tem uma história engraçada, né? Tem um. Tá. <risos> tá. Enfim! Isso, isso é um isso. Tá. O vídeo mesmo! Sei que você vai querer ser Uma de nós Minha <risos> senhora